Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham. Estamos iniciando mais uma live. Demos uma pausa no mês de julho e agora voltamos né, com a nossa live às quintas-feiras, às 20 e 30 Bom, duas coisas que eu quero pedir. A primeira delas, você que já está ligado, sintonizado conosco, né, compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder. O assunto de hoje, acredito assim, é muito importante é muito relevante, né, eu, eu tenho certeza, vai abençoar e acrescentar a vida de muita gente, é um assunto, eu diria, pouco falado, né, no, no, no nosso meio evangélico de uma forma geral, acredito que realmente vai ser especial, então começo de conversa, né, compartilhe isso, procure abençoar mais alguém, né, as pessoas perguntam se a live fica gravada, é lógico que a gente disponibiliza isso depois, mas... É, é, esse momento de conversa ao vivo, a gente gosta também de aproveitar e desfrutar. Falando, está ao vivo, né? Você que normalmente faz uso aí dos comentários é, é, é, na, da, da nossa transmissão, a gente sempre pede, se possível, que você identifique de onde você está acompanhando, o nome da cidade, do estado, né? Ou se você for de fora do Brasil estiver nos acompanhando de fora, mencione apenas o, o nome do país. Né, compartilhe sempre também algum testemunho a respeito de como é, é, esse Ministério de Ensino tem te ajudado, tem te abençoado. A gente sempre transfere toda a glória para Deus, mas o encorajamento né, fica aqui para a gente, para a equipe, para todo mundo que nos ajuda a poder... É, é, é Por meio desse ministério de ensino, orvalho.com, abençoar as pessoas. Faz muito tempo que não falo nisso, e de vez em quando alguns ainda me perguntam, pastor, de onde saiu esse nome, Orvalho? né Eu digo, bom, orvalho saiu da Bíblia. Deuteronômio 32, 2 diz: Destile a minha palavra como orvalho. Destilar é o gotejar. E o ministério de ensino, assim, ele vai somando dose após dose, né, e fala de continuidade, assim como no livro de Isaías, a Bíblia diz, e assim a palavra do Senhor, será preceito, sobre preceito, regra, sob regra, e o ponto com remete aí a ideia de comunicação ao nosso site, o que nos permite ter a continuidade, ainda que a distância. Muitas vezes, servindo, pregando em alguma igreja, a gente passa, tem um único contato e não consegue continuar somando ou acrescentando. Né? Então, a gente decidiu trabalhar dessa forma. A visão é um ensino bíblico para edificar o corpo de Cristo usando essas ferramentas à distância. Bom... A pessoa com quem eu vou falar hoje é um amigo assim, que eu respeito, admiro, né? uma pessoa assim muito agradável se está, vive uma vida íntegra, uma vida frutífera, de bom testemunho pessoal, familiar e também no ministério, e tem abençoado o nosso Brasil, não apenas com as igrejas que ele tem implantado e liderado, mas também por meio da literatura. Né? Ele é, é, é o fundador e preside a Ediland, a Luz às Nações, editora com quem o vale tem uma parceria é, é, especial, eles fazem a distribuição dos meus livros para as livrarias, aqueles é que querem né, comprar para revender, são servidos através da estrutura deles, e ele tem abençoado o Brasil não apenas com seus títulos, mas de muitos outros homens de Deus, entre eles, né, John Bivy, um dos meus autores prediletos, e eu tenho a alegria de receber hoje, Felipe mudoc Meu amigo, seja bem-vindo, muito bom poder falar com você. Excelente, Luciano, falar com você também. Saudades também, muito tempo que a gente não se vê é, presencialmente, né? É mas, verdade. É, como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Muito bom, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, é, estar aqui com você, muito bom, muito bom mesmo. Bom, você me encorajou para falar a respeito desse assunto, que é um livro que você publicou, né? que é o assunto da live de hoje, Margem, Restaurando as Reservas Emocionais, Físicas, Financeiras e de Tempo em uma Vida Sobrecarregada. Né? Eu lembro quando você me falou a respeito desse livro, queria publicar, e eu realmente me interessei só pela propaganda que você fez, mas realmente, depois de ler, meu amigo, eu é, é, quero fazer um barulho, eu estou naquela de querer fazer todo mundo que eu puder ler esse material, porque realmente abençoou e acrescentou demais. Então, eu pretendo falar mais sobre o assunto, não apenas hoje, mas acredito que ninguém melhor para nos ajudar a dar esse pontapé inicial do que você, e, além de ter publicado o livro, eu sei que você passou o mês todo de julho pregando sobre isso na, na ILAN, que é a Igreja Luz das Nações, ou nas Ilãs, né? Eu não sei como a gente falou o plural de ILANs, a gente chama de ILANs, é, porque é, é, acompanhando aí pela rede social eu vi isso. Então, é, é, achei muito legal que você pudesse participar com a gente e a gente poder conversar um pouco a respeito do, do assunto do livro. Me parece, pelo que andei vendo nas suas redes sociais, que os filhos estavam aproveitando a férias de verão, estavam por aí. Verdade. Um, um dos meus filhos, o, o Ethan, ele estava aqui é, tava, tava aqui com a gente. Os outros estão é, lá ainda, mas é, sabe, Luciano, três dos meus filhos decidiram voltar e morar no Brasil. Eu estou é, feliz à beça. Então, não... terminaram lá os estudos deles e estão voltando... Mas, uh, então, estou feliz aberto. O Ethan estava aqui, passou dois meses com a gente, ele volta amanhã lá para Phoenix, Arizona, onde ele mora. Uhum. Mas, uh, sim, esse livro, Luciano, eu publiquei porque eu li e eu estava precisando desse livro. Eu estava vivendo uma vida sem margem. Meu amigo, e, a é... maioria das pessoas está precisando e nós vamos tentar convencer eles disso. Desculpa, Continua. É, e, e é verdade, e, e a, gente, a gente pensa, quando a gente escuta mais margem, o que, que é marginalizado, que, a gente pensa assim, que, que, o que, que é esse negócio de margem? E, e a, a maneira mais fácil que eu posso explicar, o conceito de margem é, é o conceito que Deus estabeleceu através da Bíblia. Se você olha bem lá no início, em Levítico, né? Deus uh, uh, colocou lá em Levítico 23, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Deus estabeleceu Deus desde do início o conceito de de não consumir tudo até o limite, né? O conceito do mundo é que a gente deveria é, fazer um orçamento financeiro fazer uma agenda do nosso tempo fazer e consumir o máximo até o limite mas Deus ele ensina diferente né as, as maneiras de Deus são diferentes a maneira do mundo é viva tudo até o extremo até o limite mas Deus fala assim Poxa quando você tem uma uma fazenda quando você tem uma lavoura deixa a parte na lateral Deixa para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro. Quando você colhe aquelas partes que caem no chão, não volte uma segunda vez para pegar tudo para você. Deixa no chão. É, e esse é o conceito de margem. Jesus margem é para no necessidade. Testamento, é, é, é incrível. E Jesus, no Novo Testamento, ele, ele falou o, o mesmo conceito de uma outra maneira, ao meu modo de ver. Ele falou assim: eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida abundante, uma vida em abundância. E o conceito de abundância é o conceito de ter a mais do que você precisa. Ou seja, você tem tudo o que você precisa e você tem mais. Então, a minha definição, a definição no livro de margem, o livro de definição de margem é ter além do que você precisa. E o problema hoje em dia é que provavelmente para a maioria das pessoas a gente tem mais do que os nossos pais tiveram, a uhum. gente tem mais dinheiro do que os nossos pais tiveram, a gente tem tecnologia, mais... Tecnologia, progresso. Tecnologia, a gente tem mais de tudo, mas o problema é a gente não tem mais felicidade, a gente tem não, não, talvez não tenha mais qualidade de vida. Uhum. Por quê? Porque a gente pegou tudo que a gente tem a mais e a gente consumiu tudo em nós mesmos. E a gente acaba não tendo margem nem abundância no nosso tempo, nem no nosso dinheiro A gente vive tudo no limite Nem em nenhuma área da nossa vida Então hoje, eu não sei se a gente tiver tempo A gente queria falar sobre margem na área de tempo Margem na área de dinheiro E olha, uma, uma coisa nova que eu falei aí é, na, Quando eu preguei é, uma série no mês todo Margem na área de moralidade sabe? A gente vive até o limite O pessoal falando assim Puxa, mas não é pecado fazer isso é, não é pecado, tudo bem, não é pecado, mas por que viver tão perto do limite do que é pecado? Dá um distanciamento, cria uma margem entre você e a tentação, não precisa viver do lado tão pertinho da tentação, o conceito de margem está através da Bíblia. Então, é, essas são algumas das coisas que eu acho que a gente podia explorar aqui nessa, nessa conversa hoje, Luciano. O que, que você Joia. acha? Um, ótimo. Um dos textos que eu tinha separado aqui para ler era Levítico 19, 9 e 10, que fala a mesma coisa do, do Levítico 23, 22 que você citou, porque, aliás, é, é, são menções repetidas ao, ao, é. ao longo das escrituras. Né? A repetição ela sempre é mais do que informação, ela é ênfase. Né? Então, assim, deixa eu falar um pouquinho... Bom, eu te apresentei e acabei não falando que você é do Rio de Janeiro. Né? Falei, falei da Ilan e, e, e tudo mais, mas deixa eu, eu, eu dizer aqui, Felipe, é, a respeito do Richard Swanson, talvez você possa falar até mais do que eu, mas ele, é, é, além de ter praticado a medicina, ter sido médico aí por muitas décadas e também lecionar em faculdade de medicina, é, pelo que eu entendi, ele se dedicou muito nos últimos anos não só à pesquisa, mas ele é o que principalmente os gringos aí chamam de um futurista, né? Aquele cara que analisa para onde nós estamos indo, né? Seguindo essas tendências, quais são as consequências, quais são os desdobramentos. E eu, eu particularmente gostei muito, porque embora toda a ótica, a cosmovisão do, do, do livro seja cristã, ele não falou tanto de versículo como um cara como eu e você que prega e ensina a Bíblia, é, é, é, talvez falaria. Mas a, a, a construção dele, tanto lógica né, como é, é, é, trabalhando com dados aí nesse campo da saúde, porque é, é, essa questão de margem financeira eu entendi já há uns 15 anos. Eu decidi que eu não viveria no limite do meu orçamento pessoal, né, que o ministério não viveria no, no, no limite do orçamento, que a mesma fé que eu aplicava para Deus me socorrer depois, eu podia aplicar para ele mandar a provisão antes de gastar, né? E ter mudado isso me trouxe assim, um nível de tranquilidade indescritível. Eu tenho dito a pessoas que uma vida inteira vivem no limite financeiro, né esse assunto, eu, eu, o financeiro eu vou deixar por último, isso não deve falar tanto, eu não estou tão preocupado hoje, porque assim, eu tenho uma outra pessoa com quem eu vou conversar só a respeito desse assunto, mas eu, eu quero que a gente transite um pouco por ele, sim. É, nessa questão financeira, eu realmente entendi. E, Felipe, a paz que isso me trouxe, comparando ao resto das. Estou da, com 48 anos, então tiro os últimos 15, com com mais de o resto 100, já foi uma coisa indescritível. Mas, honestamente, eu nunca tinha pensado sobre mais de tempo. Eu nunca tinha parado para refletir o que é mais de emocional, né? E uma coisa que ele fala, inclusive, de saúde física. Esse é um assunto que, ultimamente, Deus vem mexendo bastante comigo, né? Aliás, é, eu tenho anunciado que daqui a pouco vou falar bem mais a respeito disso. né? Para quem não me conheceu, uma versão de, de mais anos atrás, já cheguei a pesar 153 quilos, né? E assim... É, é, eu precisei de uma mudança de entendimento a partir das, das escrituras, realmente de um choque para começar a entender a nossa responsabilidade no cuidado com o corpo, mas foi um processo lento primeiro fui mudando, questão de alimentação, depois de sono a mudança que diz respeito a exercício físico eu não consegui implementar é, é, é, com muita eficiência por conta de um problema né, no, no, no joelho congênito mas no ano passado eu me dispus a fazer uma cirurgia que me deixou quase três meses sem caminhar porque eu falei, cara, eu preciso fazer esse investimento no resto da minha vida, né, e essa parte que faltava, é, eu realmente estou me dedicando esse ano, como eu nunca fiz na minha vida, eu montei, né, comentei isso com, com o pessoal na igreja, numa mensagem que eu preguei sobre é, é, o cuidado do, do, do corpo, vou até pedir para o nosso pessoal, se conseguir botar esse link aí, nos comentários, em algum momento né ótimo. Se não der, depois eu vou tentar disponibilizar na live gravada, é, é, no descritivo, um link. Mas eu, eu trouxe um resumo dessas coisas que, que eu venho entendendo e falei, olha, você não resolve as coisas de uma hora para outra. Mas eu fui me organizando, Felipe, com o passar dos anos, inclusive financeiramente, e hoje eu montei uma academia no, no, no quintal de casa. Né? Eu, assim... E, principalmente, por não estar viajando muito, eu, eu realmente estou me exercitando como nunca, como nunca fiz. Então, eu queria poder deixar essas três áreas em ordem, passar um bom tempo, né, assim, bem estável em relação a elas, antes de começar a falar com, com, com um pouquinho mais de frequência. Mas é outro assunto que ele também, como médico, aborda. Mas o que me chamou a atenção ainda mais, Felipe, eu queria que você, talvez, se a gente pudesse começar por isso, é, foi o que ele fala sobre margem emocional. A né? mais de tempo também vai ter impacto na questão emocional, é... mas isso me chamou assim muito a atenção porque ele fala da, da, das promessas do progresso. Quem nasceu né, a, a, em pleno século 20 ou, ou, ou, ou 21, que já é o caso de, de muitos aí, é, não tem noção de como a vida era alguns séculos atrás. Né? mas assim, o progresso veio em ritmo acelerado, é, é, é, provavelmente da virada do, do, do século XIX para o XX, como nunca se experimentou antes. E a grande promessa do progresso, ele trata, é nos dar mais tempo. Né? Então, a chegada dos eletrodomésticos, os meios de comunicação... Você vê, cara, Wesley, no século XVIII, tinha que viajar no longo de um cavalo à noite, ele dormia em cima do cavalo para conseguir pregar num lugar não tão distante, já na manhã do dia seguinte... Né? Hoje, por exemplo, é, quantas vezes isso existe por anos, pregava sábado à noite num no evento do norte e nordeste do país, domingo de manhã, eu já estava pregando a minha igreja em Curitiba, por causa da locomoção aérea. Então, assim, toda a nossa expectativa, e podemos dizer era a promessa do progresso, ela nos dá tempo. Agora, quanto mais tempo a gente conseguir economizar avançando em algumas áreas, mais coisas nós somos colocando na nossa vida. E aí nós passamos a não ter nem margem de tempo e, a consequência, isso começou a roubar né, margem emocional, saúde e, e, e os desdobramentos são enormes. Eu achei ele muito equilibrado, a ponto de dizer, olha, eu não sou contra o progresso, não estou pregando um retrocesso, não estamos tentando criar, ele fala, as comunidades MX, né, que hoje faz mais sentido para a gente entender do que é que eles estavam se protegendo. Eles viram no progresso um perigo. É lógico que o perigo é não gerenciá-lo, não é fugir dele. Mas, mesmo dizendo não estamos tentando, é o extremo. Ele nos chama a uma vida de simplicidade, né? Voltada ao que é a essência do evangelho. Eu achei o livro extraordinário, né? Eu, eu realmente estou assim falando com todo mundo que eu posso a respeito desse material, dizendo gente, vocês precisam fazer um investimento. Na saúde física, emocional, espiritual, né, é, é, é de vocês. E é um livro que realmente vale a pena ler. Se você quiser falar alguma coisa mais do autor ou do Panorama Geral antes, fica à vontade. Senão, depois eu acho que nós podemos já falar um pouquinho dessas áreas. Então, uma das coisas que, que eu acho que é, é chocante, né, é, é, que, é quantas pessoas, é, hoje em dia, a, a, a, pessoas. Amo, amo a Deus, mas, de forma geral, não investem tempo com Deus. Porque o nosso tempo é consumido com tentando conquistar coisas. E isso inclui pastores, empresários, membros de igreja. E a gente está tentando conquistar todas as coisas que Deus prometeu nos dar. <risos> então, a gente está lá tentando conquistar tudo... E a... Mas fora da ordem, né? Porque Jesus é... diz, busca primeiro o reino, o resto Exatamente. é acrescentado. A Exatamente. gente está correndo atrás das coisas, esperando que o reino é que seja acrescentado. Isso, e a gente fala sobre Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente canta isso, a gente fala sobre isso. Mas existe uma analogia muito parecida com o dízimo, eu acho. Né? O dízimo a gente prega nas igrejas, a gente fala assim, Poxa, se você der a primeira parte do seu dinheiro, é, Deus vai abrir as janelas do céu. A gente fala sobre isso, a gente diz que é um, é um ato de fé, que não dá para você entender logicamente, simplesmente você acredita e você vive, e, e depois você experimenta e você vê que funciona. E, mas... Uh, é a mesma coisa com o seu tempo. Se você acredita que você dizimando, Deus vai abrir as janelas do céu, olha o versículo, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E está falando sobre casas, está falando sobre alimento, está falando sobre roupa, está falando sobre todas essas coisas naturais, e que são as coisas que a gente está tentando assim, com a força do nosso braço, com o nosso próprio esforço, com o nosso... A gente está tentando conquistar, mas Deus diz, se a gente der a Ele tempo para isso, isso é margem, a gente a está gente tentando conquistar, isso é colocar Ele em primeiro lugar, a, a gente está totalmente invertido, isso é todo mundo, isso é pastor, isso é isso é, é, é, é empresário, isso é a secretária da igreja, isso é todo mundo, todos nós, é, estamos invertendo isso completamente. É, e e é, um, é um ciclo de vida completamente errado. E a gente pensa assim, mas o, o natural nosso de pensar sobre o tempo é a mesma coisa que o natural de alguém... É, que não entende a parte financeira fala sobre dinheiro a gente, ele fala assim puxa eu não tenho dinheiro suficiente para dizimar. a gente pensa a gente pensa assim mas eu, eu, pastor você não entende você você é pastor você só trabalha aos domingos você só trabalha um dia da semana né para você é fácil colocar Deus em primeiro lugar é, mas a realidade é um passo de fé colocar Deus em primeiro lugar isso é margem quando você coloca Deus em primeiro lugar nas finanças, no, no dízimo, você está organizando a sua vida financeira, você está organizando, você está gerando margem. Quando você coloca Deus em primeiro lugar no seu tempo, você está organizando e priorizando o seu tempo e gerando margem na sua vida. Com isso, vem a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. É, e, e é impressionante... Como é como começa como um passo de fé mas é comprovado é, é, é comprovado a, a vivência o estilo de vida como isso muda a sua vida é, é impressionante sim e, e a ideia de ter margem por exemplo questão da, da, da margem financeira né Efésios 4:28 diz o que antes furtava não furte mais antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é justo, para que tenha o necessário para si e para socorrer o necessitado. É. Então, assim, o plano de Deus não é que a gente tenha só o que a gente precisa para sobreviver, mas que a gente ainda possa ter margem para abençoar outros. Isso. Agora, o ter margem, as pessoas sempre acreditam que elas precisam ganhar mais, quando, na verdade, elas, às vezes, só precisavam entender a importância de gastar menos. Né? Porque assim, o contentamento, ele em si já é uma grande bênção e deveria nos manter dentro da margem. Mas a ideia não é só o contentamento, às vezes é inclusive o sacrifício de não fazer para nós tudo o, o, o que talvez a gente, a nossa carne gostaria, para poder cumprir o princípio bíblico de repartir. Né? Então algumas coisas que ele fala no livro, é, além dessa questão da, da, da margem financeira, é que se a gente não voltar a uma vida de contentamento e de simplicidade, vai ser impossível ter mais, né? porque assim, a gente vive numa época onde toda hora tudo está sendo oferecido, se criam necessidades, não importa se você está né, com o último modelo de celular da marca que usa hoje, ano que vem vai sair o próximo e a gente tem necessidade. Então, é, é, essa coisa, na verdade, não tem fim. E ele falou no livro a mesma coisa dessa, dessa questão do tempo. Né? Uma coisa que ele me chamou a atenção, porque eu achava assim... Como essa mudança é mais dos últimos séculos, Filipe, eu achava que tipo, isso nunca foi problema na humanidade. Mas ele fez uma menção que no ano 200 a.C., o dramaturgo romano, está na página 137, o dramaturgo romano Plauto já amaldiçoava o relógio de sol <risos> né, porque eles começaram a ter aquela coisa de controlar horário, produtividade e tal, e isso já começou a produzir mudança Então, é lógico que ao longo do tempo isso vem acontecendo de forma lenta. Ele, ele comenta que como médico, ele serviu, né, tanto com a perspectiva missionária, como de assistência social, em muitos países do terceiro mundo. Né? E apesar de ver falta de qualidade de vida em algumas áreas que... Né, a, a, a ausência de recurso financeiro, de boa gestão daria, ele fala muito sobre como né, a margem de tempo e um estilo de vida simples trazia, no aspecto emocional, uma qualidade de vida a esse povo pobre, principalmente comparado com ele, que é do, do, do primeiro mundo, né, que eles particularmente não conseguiam ter. Então, é. isso, isso para mim foi um choque. O livro me fez pensar, assim, realmente demais, né? porque eu sou daqueles camarada, Felipe, é, hiperativo por natureza. É, e eu, eu sempre corri muito. Né? E, e tem uma época que às vezes você acha que realmente você tem que ganhar o mundo, fazer tudo uma vez só. Mas em 2019, eu lembro que quando o ano estava começando, eu falei para minha esposa, olha, esse ano eu vou trabalhar por dois. Ela até brincou, ela falou, você já trabalha por dois? Eu falei, então vai ser por quatro. Mas eu lembro é. que eu falei para ela, mas em 2020 eu paro e ela me olhou com uma cara assim meio de descrença, falou, faz tempo que você fala isso. Eu falei, não, amor, faz tempo que eu te falo que eu sinto a necessidade de um ano sabático. Né? E o, o sabático não é nem não produzir, porque eu falei para ela, eu acho que eu tenho um treco se eu não produzir, mas eu, eu tenho que produzir outra coisa, não é só viajar, pregar. Eu preciso estudar, eu preciso escrever mais, eu preciso né, gravar, eu preciso compartilhar numa medida diferente aquilo que eu tenho feito. E eu falei para ela, eu sinto, Deus, que 2020 eu tenho que parar. Eu não sabia... Né, tinha me organizado para uns 80% da agenda, não sabia que o mundo ia parar comigo, né, e depois até entendi aquela urgência de correr e fazer o que tinha que ser feito em 2019. Mas a gente nem sabia que a pandemia ia durar mais do que 2020. Mas, Felipe, eu gostei tanto da parada, eu não consigo te explicar assim, o, o, o alívio é, é, é, emocional, físico, né? As pessoas não têm noção, às vezes, de um ritmo de agenda, o estresse das viagens, de uma agenda intensa, é, é, os danos de você acaba não dormindo como deveria, não se alimentando como é, deveria, é. não se exercitando como deveria. Né? Enfim, são N desdobramentos. E é, é, eu tenho conversado com alguns amigos falei, meu amigo, se em algum momento Deus quiser que eu volte a fazer o que eu fiz antes, eu vou precisar de uma palavra muito clara. Né? porque agora, tendo margem de tempo, tirando essa, essa pressão, falei, a gente pôde repensar muita coisa. Né? Então, assim, eu acho que os, os prejuízos da pandemia, a gente não precisa discutir. Né? Vidas perdidas, negócios é, é, é, é, que sofreram, e tudo que todo mundo já está, é, é, é mais do que ciente. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco é, é, é no lucro que a gente pode tirar em meio às perdas, né? As lições Sim. que a gente pode tirar. Então, teve muita gente dizendo, poxa, a pandemia acabou com o meu casamento. Eu digo, não, meu amigo, só mostrou para você como tava e você não tinha tempo de conferir, né? E, e, e, e de checar. Então, a gente começou a ver a importância, né? Do, do, do, do tempo em família, mesmo do buscar Deus em família, a importância de, de corrigir muitas coisas. Mas, para mim, Felipe, uma das lições mais preciosas foi ter essa essa questão do, do, do descanso né é, tinha um dia que eu tava dirigindo Felipe em plena, plena pandemia né e, e de repente eu me perguntava assim por que que eu tô com pressa eu eu não tô indo a lugar nenhum que tem horário eu não tenho nada flexível então às vezes tipo assim tô indo no mercado qual, qual a diferença mas eu, eu descobri que durante meses eu não conseguia parar de ter aquele estilo agitado foi um processo assim muito lento de desintoxicação Entendi. E é só depois né, de ter passado 2020, agora ter entrado 2021, com mais de um ano nesse ritmo diferente, e parece que parece que eu consegui entender uma mensagem como essa. Então, uhum. eu, eu quero fazer um apelo assim a todo mundo. Leia esse livro, se possível, mais de uma vez. Leia pensando, Entendi. leia orando. Antes de você continuar, Felipe, eu queria só fazer uma observação. Uma das primeiras coisas que eu faço antes de ler um livro é dar uma boa olhada no índice. Eu quero ver como o camarada distribuiu o assunto, como ele constrói o raciocínio. E eu achei fantástico. Né? Primeiro capítulo, ele fala do que é viver sem margem. Mas depois, do 2 até o 15, ele divide em três partes. Parte 1, ele trabalha o problema. Né? Ou poderia também ser o diagnóstico, dor. Qual o resultado da vida sem margem? Parte 2, a prescrição. Né? Aí ele vai falar de margem. Né, mais no sentido geral, mais na energia emocional, energia física de tempo e nas finanças. Parte 3, ele trabalha o prognóstico, né, que é saúde. E aí ele entra com questões como contentamento, simplicidade, equilíbrio, descanso. Né, e uma coisa que eu acho interessante é o, como esse camarada valoriza a questão dos relacionamentos. Sim. Né, porque uma das coisas que mais sofre com a falta de tempo, né, com esse corre... Corre, corre, porque não se tem margem financeira, né? e daí o camarada tem que correr ainda mais para gerar recursos, ele diminui a margem de tempo, ele vive uma vida insana, ele diminui a margem emocional, ele diminui a margem de, de, de, de saúde física, e é, um, é uma bola de neve. Né? Como você acha que a gente pode trabalhar uma reprogramação, porque assim, uma sociedade inteira que aprendeu a viver nesse ritmo acelerado, começando de nós, os pastores, os líderes, né, que não podia dar o exemplo porque assim a pressão é enorme né se você tem um tempo sem fazer nada você é vagabundo você não dá exemplo você não então eu, eu vi muita gente que foi perdendo o tempo de estudo da palavra o tempo de oração né porque o conceito das pessoas é que isso que é tão essencial ao ministério é na verdade perda de tempo que afinal de contas você não está produzindo né ter tempo em família eu, eu, eu me lembro de um dia que eu tinha prometido a Kelly levá-la no cinema para ver um filme que ela queria. Né? Perdão, não era nem... É, é, é, essa do cinema é uma outra história com, com meus filhos que eu posso falar depois. É, é, no caso da Kelly, eu me lembro de uma ocasião que eu tinha dito para um dos nossos líderes de célula, quando era pastor ainda lá em Guarapuava. Né? Falei, olha, eu provavelmente nessa quarta-feira devo visitar uma das células da sua supervisão com você. Primeiro, eram provavelmente. Segundo, ele sabia que não se avisa o líder que nós vamos aparecer de surpresa na supervisão, porque senão, senão não é fiscalização, não é auditoria. Mas ele, preocupado com a imagem que eu teria dele, da supervisão dele, fez o que não era e avisou né, o, o, o pessoal de baixo, o pastor Luciano está indo comigo, meio que assim, ó, o negócio tem que ficar bom e bonito. E... Eu lembro que eu liguei para ele um dia antes, acho que era terça-feira. Falei, meu amigo, não vou poder essa quarta, né? Então vamos fazer o seguinte: na quarta que vem nós vamos ter esse tempo junto. E aí, para ele, foi um choque, como ele não vai poder? O senhor disse que iria. Eu falei, amigo, eu falei, provavelmente. E eu disse que nós conversaríamos. Eu, eu não estou entendendo essa sua pressão. Aí eu comecei a apertar ele, porque eu falei, por que ele está tão preocupado que eu não vou, né? E aí descobri que ele realmente tinha vazado a notícia, queria né, me impressionar com a turma lá. Bom, além da bronca que ele levou para fazer o que não faria, eu falei, agora eu quero que você vá lá, eu quero que você peça perdão para eles ter feito o que não era, porque a visita é para ser surpresa. Eu quero que você peça perdão de ter prometido o que eu não tinha prometido. E eu falei, eu quero que você explique por que, que eu mudei o dia. Né? Eu falei, minha esposa... Né? ela pediu para que a gente tirasse um tempo junto, não era só um jantar, ela queria ver um filme e nós vamos ter uma noite só nessa só nossa, eu faço questão que você fale isso falou, pastor, isso não precisa o povo achar que o senhor é carnal que as coisas de Deus não são importantes eu falei, amigo, eu sempre corri mas nesses anos, pelo menos, Felipe, uma coisa que eu não negligenciei não, não faltava margem, era realmente esse tempo em família, essa coisa de priorizar né? mas eu fico pensando, se a gente consegue bater o pé numa área por que, que a gente não consegue na outra? Né? Muitas vezes a gente usa uma, uma psicologia de compensação. Eu já sei dar uma paradinha para a família. Eu acho que também dá para dar uma corridinha lá. É só eu que tive esse tipo de comportamento ou, ou você já foi vítima aí da compensação também? Não, na realidade é, é na área é, ministerial, né? Constantemente nós temos é, pressão e, e a competição do nosso tempo, né? É, os, o nosso staff, a nossa equipe constantemente é, está comprando e vendendo o nosso tempo, né? foi, foi alguém que estava negociando seu tempo com outras pessoas e barganhando o nosso tempo com, com outras pessoas né? é, e, e constantemente é, é um problema então nós temos que tomar muito cuidado com isso, é, meu, é, também eu, eu diria que eu no início do meu ministério tive muita dificuldade em uh, uh, priorizar meu tempo com minha família. Eu, diferente de você, errei muito. E só pela misericórdia de Deus e uma esposa incrível, a Renê, uma esposa incrível, que me serviu e que me protegeu e que é, foi totalmente incrível para mim. É, e, e, e me cobriu diante dos meus filhos é, que tá tá tudo legalzinho na minha família eu estou muito grato a Deus e muito grato a ela e na realidade é, quando ela ela o, você falou sobre os benefícios da pandemia eu, quando ela levou a paulada na cabeça foi um momento para quem que... não conhece a história e, e esse testemunho da Renê vocês têm que ter acesso né? É. Aliás, Felipe, você publicou um livro com o testemunho dela, é. que inclusive tem é, é, o tempo todo a pessoa pelos QR Code, do meio da leitura, pode ser redirecionada a vários vídeos. Né? É. E, e foi matéria. A gente não era amigo na época, eu tinha te conhecido de Raspão no, no evento do John Bivira em, em, em São Paulo, é, mas eu lembro que em vários lugares do, do Brasil, onde eu ia pregar, o povo estava pedindo oração pela René em todo lugar. Né? É. Então, então, eu, eu acho que como você vai falar rápido, mas tem muita gente que não conhece. É, eu, eu, eu não sei se vocês têm isso no canal da Ilan, um, um vídeo com testemunho, porque Sim. foi extraordinário o, o, o que aconteceu, olha, isso aí merecia uma outra live nossa só do testemunho, porque é algo fantástico, a maneira é, é. milagrosa como Deus livrou ela daquele ataque do, do, do, do, acho que era um morador de rua, né? foi um morador de rua que, que que pegou um pedaço de madeira bateu ela entrou em coma seis cirurgias cerebrais mas mas o que eu estava dizendo é que da mesma forma que a pandemia foi o um momento para você tirar um tempo de descanso é esse esse momento quando ela levou a, a paulada ela entrou em coma e de, demorou dois anos para ela completamente se, se recuperar aquilo foi o um momento onde eu tive o privilégio de servir a ela ela tinha me servido há, há 20 anos e tinha, era um momento para eu, eu servir a ela. Então, eu estou eu, eu eu grato a Deus por... por você se obrigou que... a tomar os filhos também. E diante também, que ela é, matou, né É. Então, então é, é, voltando ao, ao, ao livro Margem, uma das coisas que o, que o Richard Swenson diz é que se, se você não tiver margem na vida, é, o, o, o seu corpo meio que te força a, a tirar uma... A, a, a ter uma margem. né? Então, é muito melhor você programar, é muito mais saudável programar margem em sua vida, programar margem nas suas finanças, programar margem nas áreas da sua vida do que você ter, ter um tranco e, e, uh, e ter forçado a, a, a gerar margem. Então, quando você vive no limite, você vai cair do outro lado. Se você vive no limite financeiro, fala assim, vou viver até o limite... Você é, vai a... cair do lado errado do limite. Quando é, você vive pior, até no um limite emocional, você vai quebrar em um momento. Se você o pior vive que o limite, limite da, da, da tentação, você vai cair no outro lado da tentação. Na então, é verdade. O pior, é o pior que é o limite, conceito. Felipe, eu queria dizer aqui, ele não é que nem um guardrail da estrada, né, que o carro não consegue sair. É, é. É, ele fala algo interessante é. no KPC, a maioria da, do, das pessoas acabam indo para a margem negativa. É, é saldo devedor mesmo, né? Porque é, ultrapassa e essa conta depois vem com juros e correção monetária. É, ex exatamente. Mar margem, só para deixar bem claro a definição de margem: margem na área financeira, que é muito fácil quantificar. Se você ganha R$ 2.000 né, e você tem contas de R$ 1.500, então você tem R$ reais de margem naquele mês. Né? Aqui é, é, é o dinheiro que você tem de sobra. Mas se você ganha dois mil reais e você gasta dois mil reais, você vive no limite. E é essa maneira que a maioria das pessoas vivem. Né? Pessoas e aí aí elas gasto... dizem é assim: mas surgiu um imprevisto. É. Eu dizer, ó, imprevisto é só o tipo que seria, mas que vai ter imprevisto, isso já é algo previsto, é certo? Exatamente. É, a geladeira quebrou, isso aqui aconteceu aí você fala assim puxa é é, é, o, é o diabo mas na realidade é estatística né então é, é... <risos> e, e, e, e mas isso é em todas as áreas da sua vida se você se você fala assim é, é na área de tentação puxa é, é, mas não é não é pecado eu assistir isso na televisão é mas você está vivendo assim tão pertinho da tentação porque você mas não é pecado eu levar a minha secretária para almoçar é, mas, puxa, tudo bem, não é pecado, mas você está você tá caminhando tão pertinho do pecado, para que fazer isso? Dá uma distância. Ah, mas não é pecado, é, tem, tem tantas áreas. Dá uma distância entre você e o perigo, dá uma distância entre você e o limite, dá uma distância entre você e a, e a iminência de uma falência moral, de uma falência financeira, de uma falência emocional, de uma falência. Dá uma distância... Toma, gaste menos, gaste menos dinheiro, gaste menos emoção, gaste, gaste menos e você vai ver a sua qualidade de vida subir. Você vai ver a qualidade de vida financeira subir, você vai ver a qualidade de, de vida familiar subir, você vai ver a qualidade de vida relacional com os seus amigos subir, você vai ver a qualidade de vida espiritual subir. Então, é, é esse, esse conceito é, é, é o conceito que eu acho que que, que nós precisamos é, é, implementar na nossa vida, na nossa igreja. Na realidade, a, a série que eu preguei foi fantástica, está todo mundo falando, na, na nossa equipe, na igreja, toda vez que eu peço agora, esse é o lado ruim, né? toda vez que eu peço para alguém, poxa, você poderia fazer isso aí para mim? O pessoal volta e fala assim, pastor Margem, pastor Margem... <risos> Mas é bom, vocês estão, vocês estão enfrentando até você, porque realmente entenderam e estão decididos a, a lutar por isso. Bom, está aparecendo aí o tempo todo, gente, um QR Code, né? É, que se você não estiver assistindo a live no celular, você pode mirar a câmera do celular ou, ou, ou dar um print de tela né? para usar depois aí esse link, que é loja.orvalho.com. Né? Nós estamos... É, é, é, distribuindo o livro A Imagem, que é publicado pela pela LAN, Luz das Nações, a Ediland, a editora Luz das Nações. É, assim, assim como vocês Felipe, a gente fez questão de, de manter o desconto que estão dando, a gente quer facilitar a aquisição, esse realmente é um, é um material é, é, é, que eu, eu particularmente... Né, você ampliou minha cota... Para eu poder abençoar alguns pastores aí pelo Brasil afora. Mas eu, eu investi numa boa quantidade né, desse livro, só para dar para todos os pastores que estão mais perto de, de, de mim também, porque eu falei, gente, é um, é um negócio assim que, que precisa parar. Só que eu estou fazendo ainda o seguinte: na hora que eu entrego, eu falo: olha, eu tenho um presente. Mas você só põe a mão nele, tira da minha mão, se você se comprometer comigo e com Deus, a ler. Porque senão não vou te dar, não. E tem mais é para ler depressa, se você for, não, eu vou guardar para ver se eu leio ano que vem, então você ano que vem que vai comprar, né, eu estou botando assim uma pressão, né, e aí o cara, não, não, eu vou pegar, eu falo, mas pensa bem, porque você está assumindo um compromisso comigo <risos> com Deus, estou tocando terror, mas eu, eu queria muito encorajar as pessoas que, que estão nos assistindo, né? talvez você seja alguém que esteja aí dizendo, pastor, já está me faltando mais de financeira, né? É, nós estamos falando, em primeiro lugar, de um pequeno investimento que pode mudar completamente sua vida e a sua perspectiva né, a respeito de tudo é, é, o que você tem pensado, não só sobre finanças, mas a questão do tempo e, e do resto. Né? Nossa intenção, sempre falo aqui, Felipe não é fazer comércio. Né? A gente fomenta uma visão de ensino bíblico, é, é, é, principalmente por ferramentas que nos permitam transcender aí a, a geografia, o, o, o espaço, né, o tempo, e a literatura é uma, uma excelente é, é, é, ferramenta. Até porque, diferente de apenas ouvir uma pessoa falando, né, o livro, eu particularmente, eu gosto de grifar, de, de anotar, eu gosto de depois voltar, né, repassar é, é, os, os, os, os highlights, aqueles destaques que a gente faz, eu gosto de depois voltar. Buscando naquilo uma espécie de resumo, e eu achei realmente esse material fantástico. Queria te dar sim, os parabéns por presentear a igreja brasileira com uma ferramenta assim tão importante. Felipe, eu não sei se a gente consegue falar um pouquinho da questão emocional. Você sim. ministrou sobre isso também, mais de emocional? Sim, sim. O que acontece muitas vezes é, é nós, nós vivemos uma vida tão, tão cheia é, de, e tão no limite inclusive na área emocional, né? E, e está muito ligado a tempo, né? Mas a gente a gente está falando, a gente gasta tanto tempo e, e aí o que é que acontece? Nós emocionalmente estamos tão sobrecarregados que aí vem às vezes o, o, o exemplo clássico vem o nosso filho e ele faz uma coisa pequena e aí a gente descarrega toda aquela emoção. Ah! a gente descarrega toda aquela emoção em cima dele e, na realidade, a gente sabe que nós estamos errados e, e, e caiu tudo aquilo em cima dele, mas a gente está sem condição, sem banda para aceitar nem mais um pinguinho de, de qualquer coisinha. É, né? é, é o último pingo d'água que ele trouxe. É, explodiu a, a, a, a nossa... A nossa banda de capacidade emocional. Por quê? Porque a nossa, nossa, nossa, nossa banda de, de capacidade emocional já estava completamente no limite. E a realidade é que muitas pessoas operam a vida desse, desse jeito. É, é a situação, alguém está é, no trabalho e, e, e, e o chefe vem e fala assim, puxa, você poderia ter feito isso um pouquinho melhor, e a pessoa explode. E, e era apenas uma, uma, uma sugestão construtiva, mas a pessoa não consegue receber uma correção pequena que ajudaria a vida dela e ajudaria a empresa toda. Por quê? Porque a, a, as emoções dela, dessa pessoa estavam completamente... Estava na tampa, sem Como? Eu falei, já estava na tampa as emoções, na... sem margem. E, e, e é a maneira que a maioria das pessoas, não sei sobre a maioria, mas grande número de pessoas estão vivendo a vida completamente sobrecarregadas. Primeiro por causa de tempo, por causa, por, porque nós não estamos achando uma maneira de, de, é, de, de, de, de derramar essas emoções. Primeiro por causa de não colocar Deus em primeiro lugar. Então, nós não colocamos Deus em primeiro lugar, estamos tentando conquistar todas as coisas que Deus nos prometeu dar e nós estamos tentando fazer. Então, nós, nossa vida está ao inverso. Mas a segunda razão é por causa de, de, de relacionamentos. Então, nós nós não temos transparência em relacionamentos. E eu acho que é, nossos pais tinham uma vida muito mais saudável nessa, nessa maneira e eu acho que provavelmente, de forma geral menos ocupada e mais feliz, uh, apesar de ter menos dinheiro, menos é, prosperidade que nós tivemos, mas mais felicidade na maioria dos casos, talvez não todos, mas na maioria de, dos casos, porque eles tinham mais margem na área emocional, é, porque os relacionamentos eram melhores. Uh, e, e uma das preocupações que eu tenho é uh, com... É, é, é, que eu pessoalmente tenho é com as pessoas é, é, na, o, o, o, a tendência de ter menos envolvimento dentro da igreja local, ou seja, a substituição de é, igreja local, de igreja presencial por igreja apenas é, é, online. online é uma preocupação que eu tenho. Eu sou, eu amo tecnologia. A gente usa tecnologia, a gente está online. Mas eu acho que relacionamentos, igreja são pessoas conectadas entre si, pessoas conectadas com Deus. Então a gente, nós precisamos individualmente e nós como líderes de igreja precisamos estar fazendo um trabalho melhor é, de gerar um ambiente onde pessoas podem se relacionar uh, uh, e, e gerar mais relacionamentos porque relacionamentos saudáveis são a maneira para é, é, é, diminuir é, aquela aquela pressão emocional e, e, e vazar aquelas aquelas aquela pressão emocional que, que pesa o coração uh, inclusive tem tem um termo que eu, novo que eu ouvi recentemente chamado Inteligência Relacional, que eu tô, estou tô estudando, estou tô, tô pensando, publiquei um livro sobre isso, não, não da minha autoria, mas de outra pessoa, uh, mas uh, pensando sobre isso agora nesse mês, talvez no outro dia a gente converse sobre isso. Legal, e quem interessou, corre no site edilan.com.br, é isso? É isso aí, edilan.com.br. É, Felipe, eu tô, estou, tô, inclusive, querendo colocar numa das lives um, um médico amigo que tem me ajudado muito nos últimos anos a repensar muitas coisas, é, e a gente disponibilizou na nossa escola aqui, um dos, um dos cursos que ele, como, como médico, deu, é, sobre estresse, o estresse e sua saúde. Né? Porque assim, as pessoas não têm noção do dano, quando, quando a gente fala do estresse, que é uma combinação aí, que a falta de margem de tempo gera nas emoções, as pessoas não têm noção também do dano que isso é. traz no físico, né? na é, saúde é, é, é física, porque uh, uh, o estresse é uma reação do corpo, uma espécie de alerta a tudo aquilo que é perigo. Né? É. Então, assim, a descarga de adrenalina, e tem gente que vicia na. Na, na, na adrenalina, a prova disso é quem vive só de, de, de esportes extremos, porque né, ele vai gostando daquilo, então é o ritmo, é o é. workaholic, é aquele viciado em trabalho e, é. assim, e assim por diante. Mas, gente, é, se a gente, de fato, acredita nos princípios bíblicos, nós vamos lembrar que, em primeiro lugar, Deus instruiu um dia de descanso. É. Né? Para a maioria de nós, do mundo moderno, o dia de descanso é apenas um dia de fazer as outras coisas que não dá para fazer no dia de trabalho. Mas, assim, a gente não para, a gente não, não desacelera. Eu fico olhando a nova geração, assistindo os vídeos do YouTube em 1.5, é, é, é, 2.0 a velocidade, agora usar o do WhatsApp, né? e eu digo assim, cara, eu sou imperativo, mas essa geração ela tem um treinamento independente do comportamento, né? tem que ser assim, você está falando com uma pessoa, você está respondendo outra, você é, é tanta coisa para interagir, e, e de fato a gente tem que repensar o estilo de vida, né? É. Eu vi um documentário outro dia sobre o tempo consumido nas redes sociais, né? E os danos que isso pode causar. Então a gente precisa parar, pensar é, é, é, e alertar todo mundo. Olha, se nós queremos viver o melhor de Deus e o resultado, saúde emocional e física, a gente tem que repensar uma vida com margem. E isso às vezes custa. Custa você diminuir o padrão. Custa né, tem que voltar aos padrões de contentamento, simplicidade. Eu tenho visto profissionais liberais que eles diminuem lá uma manhã no início da, da, da semana, uma tarde no final, e diz pastor, eu decidi, eu vou ganhar menos. Né? É. É, é, é, é lógico, o um profissional liberal pode fazer isso. Ele falou, quando as outras pessoas cumpriam só as 8 horas de turno, eu às vezes trabalhava 12, 13, 14, 15, que queria ganhar dinheiro. e falou, eu descobri o mal que estava me fazendo, mesmo que estava sobrando dinheiro. Né? e eu tenho visto pessoas, aliás, são é uma tendência até no meio dos milionários que não têm os valores bíblicos, que é o que eles estão chamando de minimalismo em tudo, para tipo assim, é. cara, eu não, eu não posso ter o estresse de escolher uma roupa, se eu vestir mais simples, eu não posso ter o estresse de acompanhar é. É, é, é, essa loucura. Então, é, eu quero mesmo encorajar as pessoas que não pode adquirir o livro a gente está conversando para pelo menos abençoar de outra forma, mas quem puder fazer esse investimento fica aí é, o encorajamento é, Felipe eu não sei se você quer falar alguma coisa mais não vai dar tempo da gente mexer na questão financeira mas se você quiser trazer um resumo e eu, eu vou enquanto você faz alguma consideração final abrir se alguém tiver perguntas específicas sobre a questão de margem para que o pessoal faça se tiver nós vamos colocar aqui e pedir para você nos nos ajudar. Né? Se não, nós vamos só orar com o pessoal, encerrar. Eu não, não quero me estender muito no, no horário, é, mas enquanto você comenta alguma coisa, seja no geral ou, ou em relação ao resumo aí da, da questão financeira, eu quero dar essa liberdade. Quem estiver nos acompanhando e quiser fazer alguma pergunta sobre esse assunto da margem, né? agora é a hora. Pode postar aí no comentário. Perfeito. Eu, eu acho que margem é, uh, é, é uma palavra é, moderna para para resumir o conceito de abundância. né? Margem é abundância. Abundância é ter além do que você precisa, margem é ter além do que você precisa e é o plano de Deus, o plano de Jesus para nós aqui, aqui na Terra. É para que a gente tenha uma vida é, plena, uma vida abundante, uma vida não só o que a gente precisa, não só pão ao que come, é, mas semente é o que semeia não só o que a gente precisa para nós mas além o, o transbordar então para ter o transbordar a gente não pode consumir tudo para nós mesmos então isso significa que duas maneiras ou fazer mais ou é, é, consumir menos e é, tem eu tenho um versículo incrível que você até é, mencionou o versículo Luciano mas em, em Timóteo 6,6, uh, 6, é, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Eu, eu é, Usa até a palavra lucro para descrever isso. Então, às vezes, até o minima, minimil, minimalismo... Minimalismo, como é que é? Minimalismo. É, é, minimalismo. Tomar um passo para trás, você vai elevar a sua vida. É, um, é uma fonte de grande lucro, tomar um passo para trás em todas as áreas da sua vida, você vai elevar a sua vida, você vai elevar a sua vida espiritual, com sua família, com os outros relacionamentos. Em vez de tentar lutar e tudo, deixa que Deus te acrescente. E isso eu acho que é uma vida por fé, isso aí é uma vida uh, vivendo em margem, e é uma vida onde você confia na abundância em que Deus traz para a sua vida, em vez de você tentar conquistar essa abundância, permita que Deus acrescente a sua vida. Né? Coloque Deus em primeiro lugar, deixe que Ele acrescente todas as outras coisas. Amém. Alguém fez um comentário aqui, queria adquirir o livro, mas vive em Portugal. Existe alguma outra forma para quem está lá, Felipe de adquirir? Porque é, eu acredito que talvez a gente ainda não consiga, é, pelo menos é. nós como orval ainda não temos essa solução. Em breve, nossos livros vão. Em breve, esse livro vai estar na Amazon via e-book e também via impressão em demanda via Amazon. Não, não está ainda, mas eu acho que é uma questão de duas ou três semanas. Já vai estar. Então, fique olhando ali na Amazon, ali em Portugal, e já, já vai estar. Por, até lá seria só comprar em um dos nossos sites e pagar o frete até lá, mas vai ser, vai ser muito mais caro do que o livro. Sugiro esperar até ter na Amazon, ou e-book, ou a impressão em demanda. Tá, eu tenho algumas perguntas aqui, Felipe. Vamos tentar fazer um bate-bola, eu, eu e você. Tá. É, o, o, o Sérgio Teixeira pergunta como produzir margem estando vivendo limite em tudo? Né? É um, o, o, o processo de desaceleração. Eu vou destacar isso: tem que ser o processo. Né? A, a, a, as pessoas não chegaram nesse ritmo sem margem da noite para o dia e não reverte imediatamente. Né? Então, por exemplo, para que você consiga ter margem financeira, você precisa mudar o estilo de vida. Não é da noite para o dia, mas sim tem que gastar menos do que ganha, tem que fazer sobrar, tem que guardar recurso para imprevisto. Quem já está sem margem normalmente é endividado porque os imprevistos já fez entrar cartão, cheque especial, tomar empréstimo, né? Então, é resolvendo essas coisas. Eu entrei num desafio 15 anos atrás, Felipe, de é, é, ouvir um pastor falando do que Deus dirigiu José a fazer, né? Que o, o tempo das vacas magras, é, vacas gordas, não era para consumir tudo. Tinha que guardar uma parte para quando viesse a necessidade, poder enfrentá-la. E ele trabalhou a ideia, José mandou guardar um quinto, que é 20%. Agora, como que você que vive no limite... No meu caso, eu vivia no limite dos 90, porque a parte de Deus, os 10% de Deus, sempre foi inegociável para mim. Né? Como que, de uma hora para outra, você diz, agora, de 90, eu vou baixar para 70? Eu não consegui fazer isso imediatamente. Né? Mas, enquanto eu vi pessoas dizendo, não, isso é impossível, não consigo, eu falei, espera aí. Mas, em vez de começar aguardando 20%, 20%, eu posso começar com dois, com três. Né? E a gente vai organizando, aos poucos e é, é, eu acho que em dois, não, não deve ter passado de três anos, eu realmente já estava assim, muito perto, eu não sei dizer com certeza quanto tempo levou, mas eu comecei a guardar, né? Chegou uma hora, você diz, bom, além de eu ter reserva para necessidade, eu tenho reserva para abençoar pessoas, eu tenho reserva para investir um pouquinho mais no reino de Deus, eu posso isso, isso. saber investir aquele, aquele dinheiro e fazer ele trabalhar e gerar tanto mais margem com mais condição, mas assim, normalmente... Todas essas coisas a gente não desprograma da noite para o dia, mas tem que estabelecer uma meta. Aí o Wilson é, é, é, Vidal perguntou, mas mais seria mudança de conceito e hábito? Começa com isso. Né? É, é, eu, eu já pulei para a segunda, Felipe, nem te deixei falar. Mas eu, eu acho que tanto é um processo como começa com isso. Só para resumir para o pessoal, o que, que você diria aí? Eu acho que, é, obviamente, é um processo... Mas eu acho que eu acrescentaria também precisa ter coragem. Ou seja, Boa. eu acho que eu acho que só falar que é um processo às vezes pode simplesmente procrastinar uma decisão. Coragem e às vezes para algumas pessoas tem que tomar uma decisão de vender aquela Harley Davidson, né? Para algumas pessoas a, a decisão é, às vezes é de diminuir o tamanho é, é, da prestação de um carro, vender um carro e comprar um carro menor, ou vender aquela casa de praia, ou é, é, é, vender é, ou, ou diminuir é, o tamanho da sua casa. Às vezes, é, começa é, com um choque em, e, to, e tomando um passo corajoso. Nós temos um dos nossos pastores, ele é, tinha uma prestação de um carro muito grande, é, um carro bacana e ele, nessa série, ele decidiu vender aquele carro e comprou um outro carro também legal, mas é, menor, e ele cortou a prestação dele pela metade. Aí eu, eu olhei e falei, Pô, mudou de carro, ele falou assim, margem. né mas, Então, é, foi, foi uma decisão que gerou, de, de, diminuiu muito o estresse emocional para ele, porque ele estava tendo dificuldade em... Em, em pagar. Então, então por causa de uma decisão econômica, margem econômica, ele ganhou margem emocional, ele ganhou margem em um monte de outras áreas, por causa de uma decisão de margem econômica que ele tomou. Então, uh, ele ganhou margem relacional com a esposa, tudo melhorou por causa de uma decisão corajosa que ele tomou uh, na área financeira. Aliás, Felipe, eu estou talvez uma década atrasado, mas essa foi a última estatística que eu li, que eu me lembro. É, cerca de 50% dos motivos de divórcio é, é. É, estão relacionados a problemas financeiros. Dinheiro, é. Né? A maior é. parte dos problemas financeiros, porque não se vive planejamento né? É. E, e não tem mais. Então, assim, os danos são maiores do que só pagar juro. É, é. Quando você falou da coragem, eu me lembro que uma das decisões assim, mais radicais que eu tomei de cara no início. Era não viver endividado. A gente é. não sabe o dia de amanhã. Né? E a gente assume compromissos como se a renda fosse permanente daquele tamanho, como se não houvesse falta. Então, assim, isso nós fomos assim na raiz, na carne mesmo, cortamos fundo. Outra coisa. Né? É, às vezes as pessoas não têm noção, não um calculam o quanto elas gastam comendo fora. Eu lembro que nessa época, é. né, ter, ter, hoje, por exemplo, o pessoal está muito mais na internet, mas na, na minha, 15 anos atrás, entretenimento ainda envolvia televisão. A gente ficou dois anos sem televisão em casa, né, porque a gente decidiu, não, nós não vamos pagar mais ter TV a cabo, estamos né, não, não, não, muito no limite para ter... E a gente começou a cortar assim, muitas coisas. Aí as pessoas falam, ah, é muito sofrimento. Eu digo, não, sofrimento é viver sem margem a tensão é. emocional, a, o, o endividamento, depois o dinheiro que se perde com juros sempre correndo atrás, né? É, é sofrimento, é estar tá correndo atrás e nunca na frente. Quando você vira o jogo depois, é um descanso assim que as pessoas não têm noção. Então eu digo gente, é melhor baixar o padrão de vida por um tempo até você se organizar e depois avançar depois da conquista, do que Exato. tentar manter a coisa irreal e pagar uma conta tão cara e despencar o negócio lá na frente por muito mais tempo. Né, do que o sacrifício que se faria agora. Legal. Ah, deixa eu ver aqui se temos alguma coisa mais, que eu estou no limite do, do, do tempo. Né? Alguém, alguém só fez uma pergunta, difícil definir, mas que eu quero aproveitar e falar. Né? O Marcos Cordeiro pergunta, qual o perfil das pessoas que aderem é, é, à margem? Eu diria que não tem um perfil de quem adere, tem um, um perfil do que ele se torna depois. Né? Uma pessoa emocionalmente... É, é, é, fisicamente, em termos de saúde e energia, né? Consequentemente, é, é, o, o, o, o aspecto emocional e financeiro, todos eles são desdobramentos, é, é saudável, né? Desestressado. Então, eu, eu acredito que o perfil anterior é só ter a coragem, de dizer, é bíblico, né? Essa é a maneira, é inteligente, então eu vou lutar para viver isso. Então, eu, aquilo que você falou antes, eu acho que a gente tem que ter coragem, né? Coragem de dizer, eu vou mudar o Tomar um poder de decisão e aí sim você consegue enfrentar o processo. Porque se a pessoa também não tem uma decisão firme e não tiver a coragem de enfrentar o que precisa durante o processo, ela também não aguenta é, o processo. Ah, eu acho que por hoje é isso. Felipe muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo. Né? Espero que logo a gente possa estar tá, tá junto pessoalmente. É... E, e, mais uma vez, muito obrigado por nos presentear e presentear a Igreja Brasileira e as de Fala Portuguesa com, com a tradução desse livro do, do Richard Swenson Marge. Então, fica aí o encorajamento. Semana que vem eu vou falar mais sobre o assunto. Se for possível, vou colocar algumas pessoas da área de saúde também né, para falar um pouco. E é, ainda não tenho certeza se faremos isso. Na semana que vem nós vamos desdobrar eu quero colocar uma outra pessoa para falar sobre essa questão da margem financeira com muito mais tempo do que a abordagem mais resumida que nós fizemos isso hoje. Então, para todo mundo aí, além do, do, do Felipe, né, meu muito obrigado pelo seu tempo, um abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Se você não assistiu isso antes do começo da live, segura um minutinho só e assista um institucional do nosso ministério que vem na sequência. Deus abençoe, bom fim de semana a todos, até a semana que vem.